Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, que Keheverson, RM Moticell. Passando aqui para deixar mais uma dica para vocês aí, tá bom? Para os inscritos do canal, é, desde já você que tá passando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? De um procedimento que a gente desenvolveu aqui de retirada de componente, por exemplo, o capacitorzinho aqui, né? É, vamos supor que esse capacitor esteja danificado, tá? Então, assim, duas formas, dois métodos que a gente utiliza aqui para a gente estar tá fazendo a remoção deles. Beleza? Um com ferro de solda, outro com a estação de retrabalho. Vou fazer primeiro com o ferro de solda aqui, só para vocês terem uma noção, que aqui eu consigo chegar o ferro de solda perto dele, aqui, ó. Por quê? Ele não é no meio aqui, ó. Se fosse esse do meio, aí seria o é, outro método que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Beleza? Sem enrolação, vamos para o vídeo. Meu ferro de solda aqui, ó, Bacon 950D tá em a temperatura de 400 graus, beleza? Eu vou pegar a minha solda em pasta, minha pasta para solda, tá bom? A minha, ó, Soldatec, cadê, Soldatec, ó, ótima, beleza, pessoal? O que, que eu faço aqui, ó? Pego um pouquinho, vou colocar, vamos supor que eu preciso fazer a, a substituição desse componente aqui, certo? Isso serve para você fazer a substituição, ou então se você quer reaproveitar de outra placa, você precisa tirar de uma outra placa E para colocar na placa é, que precisa do reparo Então o que, que você vai fazer, ó Ponta faca do ferro de solda, beleza? É a que eu utilizo Muito cuidado para você não é, colocar esse, é, Soltar os componentes ao redor, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó Dois, possivelmente, resistor E eu vou nesse capacitor aqui, então O que, que eu faço aqui, pessoal? Ó, sem enrolação Vou chegar mais perto aqui para vocês verem melhor. Ó, ó. Aqui, ó. Esse rapazinho aqui eu quero substituir, eu quero reaproveitar ele em outra placa. O que, que eu vou fazer, ó. Chego com o ferro de solda aqui, ó, bem próximo, tá? Ó. Desse jeitinho, tá vendo, ó. Já começou, Ó dou um tempinho, brilhou a solda, aí eu posso tirar ele, tá? Vamos lá, ó, tá preso ainda, ó lá, mexeu, aí eu vou tirar. Joga pro ladinho, ó, tirei. Viu, pessoal? Tirei ele aqui, ó, sem danificar, sem agredir a placa do cliente, tá bom? Ó, ó lá. E aí, vamos supor que eu já peguei ele aqui, ele tá legalzinho, fiz a medição, tá tudo legal, eu quero colocar agora na placa, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar ele. Vou jogar pro lado. Ó. Tá vendo? Coloco. Ó. Desse jeitinho. Coloquei aqui, ó. Aí eu venho com o ferro de solda. Ó. Não vou encostar, porque senão vai puxar muito. Ó. Vou chegar o mais próximo possível. Ó. Olha ah lá. Eu cheguei. Ó. O ferro já tá agindo aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Ó. Ó, ó, lá, tá vendo? Ele já começa a querer chegar. Ó, não foi? Pega o, o a pinça. Ó, ele aqui ele já soldou, mas aí eu vou dar um toquinho para ele chegar na, na posição que eu quero. Ó, bem pertinho, tá vendo? Ó. Começou a brilhar. Quer ver? Ó, ó lá. Ó. Olha aí, pronto, já foi. Tá vendo, pessoal? Esse é um método, certo? Esse é um método, ó, aqui já foi, ó. Beleza? Ó. Trocado aqui, substituiu, conseguiu aí, né, o que você queria, certo? Aí o que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar uma limpada nessa placa aqui, deixa eu pegar um álcool aqui, ó. E a gente vai mostrar uma outra, outro método que a gente utiliza aqui, Certo? Uma outra dica para vocês aí, desde já, obrigado por estar tá vendo esse vídeo conosco. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like, tá bom? É, precisou de alguma dica aí, vou deixar meu WhatsApp, o WhatsApp aqui da loja para vocês. Se quiser entrar em contato, a gente tá aí para tirar dúvidas, beleza meus queridos? Agora a gente vai para outro método aqui, ó. eu vou desligar o ferro de solda. O que, que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu preciso desse componente aqui, ó. Tá vendo? E eu sei que se eu colocar uma vazão de ar muito forte aqui, eu vou fazer ele voar, certo? Então assim, o jeito que a gente faz aqui, ó. Eu vou pegar a fita reflexiva, ó. Vou pegar a fita aqui, ó. Aí a gente vai fazer da seguinte forma. Vou isolar do lado que é pra não voar mesmo, entendeu? Ó. Tá vendo bem aí, né? Pra não voar o, o, os componentes. Se eu der um ar muito forte aqui, eu sei que ele vai sair voando. Porque eles são muito leves. Ó. Coloquei aqui. Vamos supor, eu quero esse, esse resistor aqui. Esse pretinho aí. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele tá legalzinho, eu preciso dele para substituir para uma outra placa. Pra trocar. Isolei aqui. Tá? Mas eu não quero que esses outros voem. Então, ó. Vamos pôr mais um pedaço aqui de fita. Não tenha dó. Tá bom, pessoal? Colocou aqui, ó. Olha lá. Você viu que ele tá no meio, né? Então, a gente precisa desse aqui. Com o ferro de solda aqui, eu não vou conseguir retirar ele. Certo? Não vou conseguir retirar ele. Então, o que, que eu faço aqui, ó? Vamos aqui. Ó. Isolei só ele. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Tal do jeito que eu vou fazer aqui, você não precisa nem é, isolar muito. Mas eu tô, vamos supor que essa aqui seja a placa do cliente e esse aqui tá danificado. Eu preciso tirar ele, tá? E substituir. Então eu não quero dar um, um calor muito forte para não danificar a placa do cliente. Então o que, que a gente vai fazer aqui agora? Ó, mesmo procedimento aqui, pasta de, de, de solda, certo? Ó, coloquei. Agora aqui que é a dica que eu vou deixar pra vocês, ó O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a vazão de ar, meu A minha é uma Tritec 902 A minha estação de retrabalho Eu vou colocar a vazão de ar No mínimo Eu vou colocar aqui em dois Que eu quero o mínimo de vento poss possível Tá? E eu quero aqui um calor no máximo Então o que que a gente vai fazer? Se eu colocar muito ar aqui Esse componente vai voar Esse componente vai para longe, ó e aqui ó, calor no máximo, tá? Temperatura no máximo, beleza? Eu venho aqui ó, vamos lá ó, tem que ser rápido porque esse procedimento, se você usar ele por muito tempo, danifica a sua estação de retrabalho, tá? Danifica a estação de retrabalho, então a gente tem que usar é, por pouquíssimo tempo, tá bom? Senão vai a resistência aqui vai para o beleléu vamos lá ó coloquei o ar tá vendo pessoal ó tá vendo aí pessoal ó, ó lá já saiu tá vendo ó tirei beleza Tirei ele, esfriou, ó, eu posso deixar ele aqui mesmo no lugar que eu sei que ele não vai colar de novo E aí eu coloco a estação de retrabalho no lugar Então ó, vazão de ar no mínimo, no mínimo Eu quero só o vapor só do, do, da, do calor, só o vaporzinho assim, não quero soprar Porque aí o que acontece? Desse jeito aqui eu posso estar, tá, nem estar tá, é, é, isolando muito com a fita, tá bom? Então essa dica que eu queria deixar para vocês aí ó 2 é a vazão de ar que eu usei aqui E a temperatura no máximo A minha chega aqui no 450 Tá bom? E vocês viram que eu tirei aqui rapidinho Tá, ó Olha lá Ele tá solto aqui, ó Colocar da mesma forma, tá bom, pessoal? Da mesma forma, ó Deixei ele aqui, ó Vamos, Agora eu vou colocar ele pra vocês verem Viu que ele tá solto, então, ó Vamos lá Vou deixar ele aqui e vou colocar para vocês verem Tá bom? Então aqui o ar no mínimo Temperatura no máximo Ó Eu não quero que ele voe Ó Começa a dar calor nele, tá vendo? Ó Agora a gente vai colocar ele, ó Olha lá, viu? Brilhou pessoal, ó Já foi Já foi que nem eu falei pra vocês Esse procedimento, se você ficar com muito tempo o ar ali, ó Com vazão de ar baixo e a temperatura alta Vai danificar a estação de retrabalho, tá bom? Mas você viu aqui que foi rápido, foi questão de segundos Então nesse procedimento eu não consigo danificar a minha estação de retrabalho Beleza? Ó E aqui eu já coloquei ele, ó Esses componentes, ó Eles são muito, muito leves Se eu colocar uma vazão de ar aqui muito forte Vai voar Vai voar Beleza? Então aqui ó, essa dica que eu queria deixar para vocês aí no vídeo de hoje, tá bom? O que a gente vai fazendo aqui na assistência técnica, a gente vai passando conhecimento, né? Um pouco de conhecimento. Se vocês tiverem alguma outra dica também, pode passar pra nós aqui, tá bom? Pode passar pra nós e será muito bem-vindos. Beleza, meus queridos? Que Deus abençoe. A gente vai deixando novos vídeos assim que possível e que espero que ajude vocês aí. Gostou desse vídeo? Compartilha, deixe seu comentário. Entre em contato conosco aí através do canal, Eu vou deixar o WhatsApp aí no vídeo. Se tiver dúvida, pode chamar aqui que a gente tá aí para ajudar um ao ou outro, tá bom? Que Deus abençoe meus queridos, um abraço, fui!